Eu sou Melissa Lorange, eu sou seu presente de amigo oculto, discreto e fora do meio. Hoje nós vamos falar da festa mais detestada pelas ovelhas negras, vermelhas, gordas e LGBTs da família, o Natal. Em homenagem às festas natalinas, eu estou exatamente igual à Árvore da Lagoa, com muitas cores e nenhum sentido. É a primeira vez que eu consigo atingir 100% de aproveitamento de uma maquiagem. Estou exatamente como eu queria. Ridícula. Existem muitos canais na internet explicando como sobreviver a um Natal em família com parentes tão homofóbicos, machistas, racistas, classistas. É com aquelas opiniões políticas que a gente não merece ouvir numa noite tão feliz, não é mesmo? Mas aqui eu vou fazer diferente. Eu vou substituir a pergunta de como sobreviver ao Natal em família por outra. Por que sobreviver ao Natal em família? Se você é adulto, não tem o menor sentido você ficar se privando da felicidade indo para o Natal com pessoas que não te interessam, que não te agradam, que não te fazem bem. Né? Se você já é dono do seu próprio nariz, por que você se submete a essa reunião familiar, obrigatória, burguesa, cristã, horrorosa, para sofrer? Meu amor, não vai. O que, que vai acontecer? As pessoas vão ficar chateadas com você? Ah, coitadinha das pessoas, não é mesmo? E quem é que se importa com você? Ninguém. Se eles se importassem com você, eles não fariam um o tipo de comentário que fazem, não é mesmo? Então, meu amor, não se preocupe com eles, certo? Você simplesmente não vai no Natal. Ai, mas a minha mãe a sua mãe te ama, a sua mãe vai compreender, aí ah, ela vai ficar empurrada. Que coisa, terapia pra ela, não é mesmo? ah mamãe vai fazer terapia. Muito bem, mamãe vai acabar superando que mamãe também é um adulto, não é? Mamãe precisa ter o que? O que que mamãe precisa ter? O que? Maturidade emocional. Mamãe precisa entender que filhinho e filhinha não está feliz com aqueles outros parentes, né? Afinal de contas, a mamãe tem que zelar por quê? Pela nossa felicidade, não é? Então, se ela que você não está confortável, que você não está feliz, ela vai ter que entender que você não queria ter esse Natal. Tia Cotinha vai virar para sua mãe, ou seu responsável legal, e falar Mas cadê José Crenson? E o seu responsável legal, mãe, a mamãe vai falar José Crenson tá dando tudo. Você é uma pessoa responsável pelas suas próprias atitudes. Então você compra o presente para sua mãe e para as pessoas que você gosta. Da família entregue outro dia e simplesmente não vá para aquela reunião de pessoas agradáveis. Isso é fácil, isso não é fácil, isso é bem difícil. Isso é complexo, porque nós fomos criados e criadas de a respeitar a entidades da família, que a família é uma coisa muito importante, que a família tem que se amar, mas cai entre nós, meu cu. Né, meu amor? Você não tem que amar ninguém que te faz mal, tá? Você não... Dá. Vamos aprender uma coisa muito bonita nesses anos de 2016, foi muito difícil. Você não precisa amar ninguém que te faz mal, tá? Se as pessoas te fazem mal, você não tem que amá-las só porque elas dividem com você um sobrenome. Você mande-as para a casa do caralho. Você mande-as a merda. Você simplesmente não mande-as porque você não vai se dar o trabalho de falar com elas. Você não vai. Você fica na sua casa, você fica com seus amigos, você fica com o seu roupas, seu gato, seu namorado, sua namorada, tocando uma, você faz outra coisa muito mais interessante que sofrer. Porque afinal de contas, querido, a gente não pode ficar sofrendo de graça, tá? Quer dizer, será que você precisa todos os anos passar por esse tipo de coisa traumática num feriado que deveria ser interessante? Eu falo isso porque a relação com a família ela tem que ser de amor. Né? A família tem que ser um lugar interessante, um lugar de refúgio, um lugar que te faça bem, um grupo de pessoas que ajude a levantar a sua moral, que te apoie. A sua relação com a sua família tem que ser de amor, não de síndrome de Estocolmo. E aí você me pergunta: Melissa, oh Melissa, mas eu sou menor de idade, moro com os meus pais, eu não tenho uma relação de independência, eu fico muito preocupada ficar muito chateados, minha vovozinha, a tia Cotinha que eu gosto tanto, eu não posso magoar essas pessoas, eu não posso deixar de ir para o Natal. O que você me pede é impossível, Melissa. Ok, então tudo bem. Se existem quaisquer pressões sociais, familiares, econômicas, financeiras de teto, né? Que obriguem você a ir para o Natal, tem jeito. Existe uma possibilidade de você ser feliz ainda. Calma, não abandone todas as esperanças. Eu vou te contar uma história que é a minha própria história com o Natal e Família. O Natal de Melissa. Eu nunca gostei do Natal. Nunca tive nenhum interesse real no Natal, a não ser ganhar os presentes quando criança. Mas o Natal quando reunir o maior possível de familiares. os familiares sempre sacaneiam o quê? Na criança, a viada mais jovem que no caso sou eu. Né? Então, quando só sobra você, as pessoas vão lá e desovam, que é o que você tem pra sofrer nessa vida. Afinal de contas, as pessoas são educadas a fazer as outras se sentirem mal, não é mesmo? Então você fica lá ouvindo todo tipo de gracinha, gracinha, idiotice, brincadeira, assim, complicado. Você não gosta do Natal, né? Porque aqueles parentes que você não vai muito pra cara, pra aquelas pessoas que você realmente não gosta muito de criança, você não se sente muito bem com isso. E aí, o que, que acontece? Por que, que os anos de eu vou ao Natal de família, mesmo tendo esse passado traumático? Eu vou ao Natal em família porque eu nem o Natal. Então eu fiquei pensando, por que eu vou ao Natal é mesmo? No caso da minha família muito específica, a minha avó materna faz aniversário do dia 25 de dezembro. Então o aniversário da minha avó é no dia do Natal. A família, família se reúne para cantar parabéns para aquela velhinha que tá na casa dos 90, é mesmo? Então realmente para mim um peso de medidas Ouvir gracinha das pessoas é muito menos importante do que fazer a minha voz, no deventarmos é feliz. E isso para mim é importante, porque eu gosto daquela velhinha. Se eu não gostasse, foda-se, eu simplesmente não iria para lá. Porque eu preciso proteger a mim primeiro e não os outros, entendeu? O primeiro interesse das nossas vidas tem que ser proteger a nós mesmos. Mas aí, no caso, pesando bem, eu gosto tanto da minha mãe, eu gosto tanto do meu novo familiar, eu gosto tanto da minha vovózinha, que eu vou ao Natal. E aí, o que acontece? As pessoas deixam de ser desagradáveis porque eu resolvi ir dar um Natal porque eu gosto de meia dúzia das pessoas da família e não das outras 10, Claro que não, elas continuam sendo extremamente desagradáveis. Mas a diferença é que agora eu não me importo. Eu não me importo mesmo, eu não estou nem aí, eu estou pouco me fudendo, eu estou cagando para cada uma daquelas pessoas. Então eu chego ao Natal e eu não tenho nenhum constrangimento de, ver, de na verdade, isso torna é uma diversão para mim estar no Natal, escutar alguém falar qualquer imbecilidade e corrigi-la na hora. Isso era é a pessoa inconveniente na família. Né? Porque se tem um tio que pode todo ano fazer a piada, é para para ver, comprar comer, eu posso fazer todo ano uma piada mensista feminase do Foro de São Paulo comunista, não é mesmo? Marxista, sou eu mesma da família, eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que escuta as pessoas falando todo tipo de atrocidade e discute com elas. Por quê? Porque eu acho que elas vão mudar de opinião? Não, porque eu acho divertidíssimo que elas entram em pânico. Porque aquela pessoa que um dia eles ficaram lá subjulgando julgando agora está batendo neles como por com quê? Teoria. Por quê? Porque eu sou a pessoa mais inteligente da família. Acontece, não é mesmo? Se você não é, estude. Se você quer ser em laranja, lorange, você precisa estudar. Zoa. E essa ressignificação do Natal não precisa ser só entre famílias, né? Por exemplo, há alguns anos eu e meu um grupo de amigos, que nós estamos amigos há muitos anos, fazemos uma coisa todo dia 25, à noite, que se chama rastas e restos. Né? Então, todo dia 25, no final do dia, quando todo mundo já viu a família, a gente pega um restinho de comida de ceia de cada casa, sabe? Um pernilzinho aqui, entendeu, um piruzinho ali, um risoli, uns negócios, arroz de povo, reúne tudo numa farofada e leva para casa de um dos amigos. Chegando lá, nós fazemos a nossa própria ceia de restos de comida, porque jogar comida fora é muito feio. Na noite de Natal é feio duas vezes, então a gente reúne tudo aquilo que sobrou, a gente pega o que restou do nosso espaço no estômago e preenche o um restinho de comida de todo mundo. Então, o que a gente faz que a gente pega essa noite que foi desagradável, esse dia foi muito grande, porque a gente ouviu várias atrocidades da família e pensa, não, mas de noite eu vou afora, eu vou falar mal dessa gente toda, eu vou comer até explodir coisas diferentes. Eu não gosto da aqui, eu não gosto da de, de lá. Tá? As pessoas já se juntam. Na minha casa é arroz de polvo. Eu sou alérgica. Eu não posso comer polvo, tá? E aí eu faço o quê? Pega esse arroz de polvo e levo uma pessoa que ficou a povo, A pessoa pega um peru e leva pra mim com a o peru. É isso. Entendeu? Então a gente faz o quê? A gente pega esse dia ruim e transforma ele em uma coisa boa. O Natal, pra mim, é além de fazer. A minha avó e a minha mãe muito felizes é encontrar com os meus amigos o restos de comida, restos de bebida e ser profundamente feliz por uma noite. Isso pra mim é o um verdadeiro espírito do Natal. É pra isso que ele existe. Agora, pra finalizar esse vídeo, eu queria pedir um presentinho. Eu queria que cada um de vocês fizesse o quê? Curtisse, compartilhasse e clicasse na máscara. Eu não tenho movimento das mãos, perceberam que nesse vídeo eu não consigo porque eu estou presa dentro da caixa. Né? Eu não consigo me mexer. Então você clica na máscara, a gente em algum lugar do seu vídeo que eu não consigo decorar qual é, eu tenho o quê? Problemas lá na realidade. Então você se inscreva nesse canal e passe para seus amigos, porque eu quero ficar o quê? Rica, meu amor. Eu quero ficar rica. Então, para ficar rica, pra comprar perucas, para comprar maquiagens melhores, eu preciso que você o quê? Veja esse vídeo, tá? E mande para os seus amigos que também vejam esses vídeos. E eu tenho muitas pessoas e, consequentemente, muito dinheiro. Que no próximo Natal eu posso estar tá muito mais feliz, riquíssima, vestindo apenas chanel. Era só isso que eu tinha para dizer, eu vou sair por aqui o quê? Rolando. E é assim, Ultimamente, a árvore de natal da minha casa. Se vocês não entenderam, essa é a árvore de natal da minha casa. Tem bolinhas de laranja em homenagem. Eu, tchau, tchau, tchau, tchau. tá uma parede aqui, mostarda que minha mãe fez. Tá, essa caixinha também minha mãe fez. Ameu descimento incrível. Minha família me ajudou. Você gravar esse vídeo? tá uma família bonita, tá, família que dá para passar o natal junto. né? se você não tem,